E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no canal GameTV hoje para saber de um assunto muito polêmico, mas muito interessante. Será que hoje em dia compensa chegar ao 17x ao 170 no nosso Priston Pele Brasil? Estamos aqui hoje para saber isso e muito mais, também quanto tempo leva, quais são as classes que mais conseguem chegar lá facilmente e quais são as classes destaques deste Ardo e é difícil, né, caminho de chegar até o 170, ao top rank do jogo. Muitos poucos players conseguiram esse feito, alguns usaram Sherry, acho que a maioria usou Sherry, outros não. É, Estou aqui com o Mago Cerdos, do meu amigo Thiago Domingos, é 16x, do O.L. Também o vídeo é apresentado com o Cavaleiro, que não é pressor, do também meu amigo, ali o William Moreira, 15x, também do O.L. É, tá bem interessante esse vídeo hoje, porque é uma questão que muitos se perguntam. Quanto tempo leva para chegar a 17x? Não tenho um char desse level, nem consultei ninguém, mas eu tenho muita experiência com up no PPT. Embora não tenha chegado a esse nível, mas... É, eu analisando por cima, assim demorei a, a chegar... Parabéns aí, né? Ao 16x, ao... O Mago Cerdos, parabéns Thiago é, analisando bem a situação eu concluí que deva mais ou menos pessoal de 2 a 3 anos para chegar aos 170 hoje em dia no PPT isso usando XP 120% Fênix pacote é, premium usando força Tera mágica ou física tudo tem é direito né mais ou menos isso quantas horas será que leva e quais são as classes que mais tem facilidade para chegar a esse level. Veja aqui então. Eu calculei assim, ó, fiz vários cálculos. tá? Meu PC aqui. Estimativa de up para 170 horas necessárias. Em média por dia. De 4, 5 a 7 horas por dia. Todos os dias. Em 2 a 3 anos, mais ou menos, você chega lá. Eu vou dizer agora em seguida quais são as classes que mais se destacam, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Eu fiz vários cálculos aqui no PC, calculei baseado em eventos, base... Eu vi vários vídeos meus. Também comparei com outros jogadores depoimentos né, de players 15x, quanto tempo levaram, consultei fórum. Demorei aqui umas duas horas para calcular esse resultado aí. Mas deu mais ou menos isso, de 2 a 3 anos, 5, 4 a 7 horas por dia de UP, mais ou menos. Isso com evento, tá bom? Sem evento não rola. É, eu coloquei ali de 4 a 7 horas é, de UP por dia e de 2 a 3 anos porque não é certo o resultado. O pessoal UPA quando não tem evento, por exemplo, e pode variar por isso. Uh, agora, será que compensa? Vamos ao tema do vídeo, né? Compensa ou não? O que você acha? Acho que eu vou dizer sim ou não? Pessoal, vocês sabem, me conhece, né? Sabe que eu sou um cara que tem bastante tempo de jogo já. Eu jogo com muito prazer, muito orgulho. PPT já jogo há mais de 12 anos, com muito prazer. Mas Eu acho que não compensa não chegar a 170, tá bom? Por que isso, pessoal? É, veja bem que você vai ter que é, usar muito seu tempo diariamente, sem parar, para ainda assim chegar a um 170, depois de bons anos, na verdade. E você também vai ter que gastar muito, mas muito dinheiro, entendeu? E isso também pesa na balança, sabe? É, eu acho assim, ó... Depende muito do tipo de objetivo e o tipo de classe que você tem. Se você tem por objetivo, por exemplo, conquistar BC, líder de clã, aí é claro que compensa chegar a 170. Mas se você não, você não quer conquistar BC, eu acho meio ilógico chegar a 170, sabe? É, conquistar BC e ser líder de clã, aí sim, aí pode compensar. Mas eu vou dar uma dica aqui ó, Usem share, tá bom? permitam que comprem XP service lá, é, é, primos, amigos que possam te upar, porque se não for assim, se torna quase impossível pegar em 1 um ano e 9 meses esse level 170, tá? Já já eu falo mais sobre isso, tá bem quente né, este vídeo hoje, bem polêmico, é, e a melhor classe suporte para grupo, na minha opinião, é a Sacer, em tempos de chocolate branco, pirulito, lá que dá VL, mas ela ainda é muito útil, aquele negócio, né, o pessoal esquece de pegar VL, e também para ter um VL level 10, que só a Sacer pode te dar. Também outros buffs para grupo, também a extinção que mata muitos mortos-vivos, e também as curas né sacer ainda é o, o principal charme suporte para grupo em tempos atuais né? em tempos de tempos de tier 5 e tal e qual será o melhor charme melee que possui suporte no jogo eu acho que é a guerreira né eu posso estar tá errado tem o um mecânico também, que tem a arqueira, a arqueira é ranged, mas eu posso estar tá errado, mas eu acho que treinamento árduo da, arque, da guerreira é muito mais útil, porque ela abrange várias classes, ela abrange, abrange as classes ranged e melee também classes mágicas, treinamento árduo da tier 5 da, da guerreira, da inteligência, força e agilidade para buffar vários chars. Né? Voltando aqui ao assunto então. Eu confesso que eu queria realmente ter um char 16x. É, admiro muito quem tem. Para mim são guerreiros, são players que são muito fortes assim de, de atributo, né, de status, lógico, né. E admiro muito também o empenho, tá bom? Mas só de você chegar ali a a, a 12x, a 11x, se você conquistar um level acima do 11x eu já considero você um jogador forte tá porque veja bem o pessoal o cara se dedicar né a conquistar um level, a aprender a mecânica do jogo para quem não sabe a aprender a mecânica de uma nova classe para quem não sabe para quem joga com uma classe nova é sempre um privilégio é sempre um um desafio né então se você chegou ali a 10x, 11x, parabéns, entendeu? É, e se você chegou ali a 16x, a 15x, é um parabéns maior ainda, certo? Eu, o meu máximo, pessoal, é 13x, tá? Eu tenho mago, cavaleiro, arqueira e chama todos eles, 130. Um, esse aí empréstimo aí do Char, o William. Forte abraço aí pro William, também pro Thiago. Meus parabéns aos dois aí, pelas, pelos ótimos Chars que eles têm. Aí o macro em ação. Mas eu ainda acho que não compensa não chegar a 170, tá? Porque veja bem, você... É, em tempos de crise agora, né, no Brasil aí... É, você vai investir muito no seu personagem, entendeu? Sendo que você pode investir o mesmo valor em 4 personagens, 14x, por exemplo, ou seja, a diversão é muito maior. Se você puder usar 4 personagens, full mais 20, por exemplo, ao invés de gastar tudo num só char, mais 25, full, veros mais 25, até ali o 170 empresa com dreno etc e tal né então na minha opinião ao meu ver e no meu modo de jogo eu investiria em 4 ou 5 classes mais 20 full mais 20 14x e aí a diversão seria maior é que o que pode compensar para quem pode compensar chegar a 170 além de Tedeira de clã, além de um, um cara ambicioso que queira conquistar BC sempre. Pessoal, eu acho que além disso, pode também compensar para quem quer é, conquistar sword, tá? É, se SOD se tornou para você uma ambição no jogo, uma meta que tem player que ama SOD, né? Eu, eu era um exemplo, eu era um deles, tá bom? Eu sou fanático pro Sod, mas agora sou de folga, né? Eu não admitia perder para outro cara em Soji. Quando eu perdia, eu ficava, ficava assim, querendo revanche, né? Coisa, uma coisa saudável, uma coisa divertida e saudável, né? Nada de vingança, não, nunca. Mas, se você almeja Sod muito, então compensa sim você chegar a 170. Agora, se você quer se divertir apenas no jogo, pessoal, 160 ali um pouquinho mais já está show de bola você vai se divertir muito chegando a, a esse nível né que é intermediário eu diria 15x 16x 15x já se diverte bastante e no Cronos ali no Cronos 11x já dá para se divertir muito e olha mais difícil que 170 é o cara chegar a 133 no cronos galera aí você realmente vá você é super viciado mesmo valeu pessoal se inscreve no canal aí deixa seu like e a sua opinião que você achou esta é a minha opinião cada um tem opinião né diferente sobre o modo de up eu espero chegar aí algum dia ao 15x não mas, colocar mais. Quando balancearem o mago ou o mecânico, quero chegar ali a 16x e colocar ali 15x em alguma classe melee que eu vou escolher ainda.